Olá a todos! Hoje, estamos aqui para falar sobre o incrível sucesso contínuo do BTS, que mais uma vez mostrou sua popularidade duradoura. A Associação de Gravação Japonesa divulgou recentemente a lista de certificações em seu site oficial. É com grande prazer que anunciamos que o BTS conquistou a certificação de platina dupla com sua música Boy With Love. A associação premia as músicas com base em seu número acumulado de streams, ouro, mais de 50 milhões, platina, mais de 100 milhões e diamante, mais de 500 milhões. Até março. Boy With Luv acumulou mais de 200 milhões de streams, uma conquista impressionante, considerando que a música foi lançada em 2019. Esta é a quarta vez que o BTS alcança a certificação de platina dupla, depois de Dinamite, Dance e Butter. Dynamite até recebeu a certificação de diamante ultrapassando 500 milhões de streams no ano passado. Butter e Permission dance também conseguiram a certificação de platina tripla. Em outras notícias, Suga lançou seu primeiro álbum solo D-Day no dia 21 do último mês e confirmou sua participação no popular talk show americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon no dia 1º do próximo mês. Além disso... Suga está se preparando para sua turnê mundial Suga Guste de Day Tour, que começará nos Estados Unidos no dia 26 e incluirá paradas na Indonésia, Japão, Tailândia, Singapura e Seul. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você é fã do BTS e está animado com as conquistas deles, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais notícias e atualizações sobre o mundo da música. Até a próxima!